E aí guitarrista, beleza? Olha, eu vou estar te passando aí agora uma série de esquemas aí top na guitarra, beleza? Então a gente vai pegar o conhecimento que a gente já adquiriu aí teórico do campo harmônico e vamos passar pro braço da guitarra. Vamos criar mapa, vamos aprender a mudar o tom da música, tá? Somente pelo mapa, sem esse negócio de, eita, o campo harmônico de fal, de ré e etc, ok? Aqui é, é mais prática e menos é, embromation aí, né? Beleza? Então é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder as notificações aí. Beleza? Então roda a vinheta! Bom, então vamos lá, diretamente ao assunto aí tá? Como entender que o campo harmônico no braço da guitarra com tudo que a gente já aprendeu aí anteriormente, né? Basicamente a gente vai precisar criar um mapinha aqui, OK? Se você nunca tinha visto esse formato de escala, que é uma escala maior, né? É até o modo jônio, tá? Não precisa se preocupar aí se se não conhecer esse nome, tá? Mas é a escala maior natural, é a nossa escala que a gente já pegou. OK? Basicamente o nosso formato é aqui, ó. A gente vai pegar a tônica, OK? Então vamos supor que a nossa escala tá em em sol. A minha tônica sai em Sol, né? Ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, Sol, um tom de espaço, ou seja, duas casas, mais duas casas, ok? Então, a gente vai ter a primeira nota aqui, outra nota aqui, outra nota aqui. O que, é que a gente tá fazendo? A gente tá mapeando as notas da escala para jogar o campo harmônico em cima. É uma dica que eu já tinha dado num vídeo, mas como eu acho que o pessoal não, não tinha ainda o um conhecimento anterior a isso, né? Não, não deve ter sacado muito bem, tá? Então, basicamente, o que a gente faz aqui é isso. A gente pega o formato da escala em seis notas. Digamos, são as seis notas principais né, do, do nosso campo harmônico, que a gente precisa dos acordes. né. Só que a gente trabalha com notas, ok? Então, a gente vai pegar aqui, partindo da tônica sol, tom, tom. Depois a gente desce aqui ó, na corda lá e a gente vai pegar aqui, tom, tom. Ok? Ah, Wesley, mas só tem tom, tom a escala? Basicamente é porque eu estou tô na tônica. Depois eu tenho tom, tom. Eu teria um semitom, só que a nota que eu tenho o semitom aqui tá aqui, ó. É a mesma nota, ok? Então, tom, tom, semitom, que é aqui embaixo. Eu venho tom, tom e mais um tom, ok? Esse último tom aqui pra gente não vai importar agora. Então pra você memorizar esse campo harmônico agora de cara, sem dificuldades, tá? A gente vai mapear aqui também o nosso acorde relativo, ok? Então a gente vai pegar aqui, ó. Primeiro grau Se você olhar o nosso campo harmônico e é a formação do campo harmônico Primeiro grau é um acorde maior Então, mete uma pestana na zona aqui ó E já era tá O primeiro acorde, partindo aqui na tônica em sol É um sol maior Segundo acorde é um acorde menor Então, a nossa segunda nota, lembrando aqui ó. Tom, tom, depois desceu tom tom. tom, tom ok Então, primeiro acorde maior segundo é um acorde menor segunda tônica aqui ó primeira tônica segunda segunda tônica é um acorde menor então já bota uma pestana aqui beleza então segundo menor o terceiro também é menor Ok então jogo acorde menor depois eu desço aqui agora é um acorde maior Ok então pode formar aqui com a pestana também maior depois você vem aqui mais um acorde maior lembrando que a gente está partindo só das tônicas aqui tá então tônica aqui maior Tônica menor, tônica menor desceu maior, maior e depois agora mais uma tônica menor, ok? Se a gente buscar pelo relativo, a gente vai encontrar aqui todos os acordes partindo dos graus maiores, tá? Basicamente o nosso mapa é esse. Então visualize sempre é, pela corda 6, tá? Depois a gente vai criar um mapa aí também para a corda 5, tá? Só que inicialmente para não, não é, sobrecarregar, a tá? Sua cabeça aí, para você não ficar confuso. Vamos primeiro um mapa aqui mais simples, depois a gente faz mais um vídeo para série, ok? Então a gente vai pegar aqui, certo? São seis notas, nosso campo harmônico tem sete, então a gente vai pegar em cada uma a sua tônica. Maior, memoriza isso, maior, menor, menor, maior, maior, menor, ok? Wesley, isso serve para quê exatamente, né? É, tô tocando na igreja, vai tirar uma música de ouvido, isso aí para mim não serve para nada, serve. Na verdade, o que, que você vai fazer? Você vai procurando acordes, né? Imagina que está lá, o cantor está tá cantando, você sabe mais ou menos ali a, o tipo de sonoridade, né? Que a gente tem diferenças de sonoridade, né? O acorde maior ele tem um som mais alegre, o acorde menor tem um uma sonoridade mais triste. Isso de uma maneira mais simples possível, tá? Falando aí não tanto de função de acordes, né? Mas, então a gente tem acordes é, sendo alegres quando é um acorde maior. Então o cantor está cantando uma música que começa lá com uma melodia bem, bem alegre. Começa procurando um acorde maior. Então vai aqui, ó. Geralmente eu procuro pela tônica, né? Encontrei a primeira que encaixa na voz da pessoa, jogo já um acorde maior. A chance de você encontrar o campo harmônico partindo dessa, desse acorde, é bem grande, tá? Se eu sei que acorde é esse, basta eu montar aqui agora, ó. É maior, então provavelmente os dois próximos são menores. Depois eu tenho um maior embaixo, né? Depois um maior e depois um menor. Okay? Se não for isso, se eu encontrei por exemplo aqui, esse acorde é maior, encaixou na música, mas não é exatamente o campo harmônico de Dó. Então eu vou ter que montar o um outro mapa, tá? esse outro mapa vai ficar para o outro vídeo. Tá? Que a gente vai buscar ele na corda 5, a gente consegue encontrar mais ou menos aqui o esquema. Tá? Mas uma maneira que você pode fazer também é replicar esse mesmo acorde descendo ali para cá. Né? Para isso o conhecimento das cordas, do nome das cordas, ajuda bastante. Ok? Mas é importante que você entenda esse mapa. Certo? Acorde maior, menor, menor. Embaixo, maior, maior e menor. Assim você mata o campo harmônico completo. Sem precisar, poxa, tá no tom de tal coisa. Vou, acorde menor, agora, é, segundo grau, terceiro, topa, aquele monte de coisa, aquele monte de conteúdo. Tá? É meio que desnecessário, digamos assim. Ok? Para tirar a música aí de ouvido na hora, você ajuda bastante. Certo? Então você vai pegar. Agora o exercício é. Vai montar aí agora a nossa escala, né? Seis notas, e você vai buscar aí diversos campos harmônicos. Né? Você pode até mapear, pega uma música que você conhece, mapeia em graus, né? tipo tá no tom de sol. Então começa com o Mi menor, eu sei que é o sexto grau. Então eu venho aqui na minha sequência, ó. eu preciso do Mi no sexto. né? Então o sexto vai estar no meu dedo mindinho aqui e na corda lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. O meu sexto tem que ser o Mi, então o primeiro acorde é o Mi menor. Qual que é o, o, o grau que tem lá? Vamos supor que é um sol, né? É o primeiro grau, mapeia por grau, tá? Então, é o primeiro grau, o primeiro grau sai aqui né, na minha escala Então, vou jogar aqui já um acorde maior Isso vai te ajudar em quê, né? Na hora de você precisar transpor o tom da música 100%, tá? Vamos supor que tava agora é, Eu peguei aqui mi menor, dó e sol Ok? Três acordes do meu campo harmônico de sol Mi menor, dó e sol Agora mudou o tom e eu não sei o campo harmônico Mudou agora pra Lá Eita, e agora o que, que eu faço? O que, que você faz? Você vai mapear pela escala Então, era o quê? Era o sexto, né? Sexto, quarto e primeiro Vou agora aqui em Lá Vou pegar agora o sexto Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sexto Depois o quarto E o primeiro o tom da música, sem precisar me preocupar em que campo harmônico que tava aquilo. Sei o tom, mapeio aqui os seis, as seis notas, encontro. Okay? Bom, então agora um outro esquema aqui. Como encontrar o relativo, né? Pelo mapinha que a gente fez, pelo esquema que a gente fez de três semitons. Ok? Nada mais é do que você fazer o seguinte. Você está no acorde maior, para encontrar o menor, você tem que voltar três semitons. Então estou tô aqui a minha tônica. Um, dois, três. Vira um acorde menor. Ok? Agora eu tô no menor, por exemplo, aqui encontrar o relativo dele, vai ser maior, né? Ou sempre o oposto. Pra ser maior, tá pra frente. Então, vou encontrar aqui, ó. Um, dois, três. Agora, vira um acorde maior. Ou aqui, né? Ok? Então, basta mapear. Isso aqui, tudo, todo esse mapa, ele vai te ajudar muito. Agora, se você não, não conseguir memorizar esse esquema de maior, menor, menor, maior, maior e menor, você vai te complicar um pouquinho, tá? Você vai ter que memorizar aí campo harmônico por campo harmônico, tá? Tenta tratar cada música que você for ensaiar sempre como graus, vai facilitar muito aí o seu aprendizado, beleza? Então é isso, a gente vai para os próximos vídeos aí ainda, a gente vai ter mais alguns vídeos da série, a gente vai criar mais alguns mapas aí, mais algumas coisas bem interessantes, beleza? Se tiver sugestões aí, pode comentar aí embaixo que a gente vai estar tá fazendo. Se não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí, beleza?